Fala, meu amigo! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí, tá? Meu nome é Wesley Braz. Vou estar tá passando aí agora um tutorial completo, completo, completo da música Torre Forte do Voz da Verdade, tá? É um vídeo que eu gravei um ensaio e compartilhei com vocês, tá? Então, dois inscritos nossos pediram aí que eu fizesse essa videoaula, vai aparecer o comentário deles aqui: Adriano Chaves e o Denilson, se eu não me engano, ok? Então, vocês pedem, eu atendo, é lógico, né? O canal aqui tá pra isso. Okay? Então vai aparecer no card aqui, se você não viu ainda o vídeo eu tocando, tá? Eu vou ensinar todos os arranjos, vou ensinar qual foi o timbre que eu utilizei, eu vou ensinar a, a técnica para se tocar essa música, os arranjos que eu fiz aí em cima da música, o riff inicial que eu fiz uma leve modificação, né? Tá? Então, na verdade, eu peguei a música e dei uma adaptada ali, tá? Não está 100% igual a música, tá? até porque eu gosto de, da minha identidade na música, então... Eu, eu coloquei cromatismo, eu dei uma modificada aí, ficou interessante, ok? Então, olha, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, se não conhece nada ainda do, do nosso canal aí, assiste outros vídeos, tá? Se não é inscrito, se inscreve aí, tem um botãozinho vermelho aí, não custa nada, é de graça, é só clicar aí, tá? Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Se achar que, poxa, tem um amigo que está querendo aprender, compartilha com ele, tá? Passe isso aí pra ele, mostra o canal também, tá? Qualquer comentário que vocês fazem aí embaixo, ajuda muito a gente. Tá? e ajuda eu saber se o material está servindo, ok? Mais um recadinho rápido só. Se você não conhece o curso de Evolução ainda, dá uma olhada na descrição aí, tá? É o nosso curso. Eu sou o professor lá, não estou vendendo o curso de outras pessoas. É tá? o meu curso que eu elaborei há um ano atrás, ok? Já tem muito aluno lá. que tá aprendendo, tá? Então, inclusive o Adriano Chaves é aluno nosso. Ele pode dizer como é que está sendo o curso, ok? Então, é, sem mais delongas, tá? A gente vai já mandar ver nesse, nessa vídeo vai ter tablatura no vídeo. É, vamos ver se eu consigo colocar os acordes também, tá? Pelo amor de Deus, vai dar um trabalhão essa edição aí Então não custa nada você dar o like pra nós aí Beleza? Então bora lá, roda o vídeo aí Então vamos dar uma limpada Senão vai chover de comentário aí embaixo Mas não é nem pedindo música, né? Ué, faltou limpar a guitarra, né? Então vou dar um grauzinho aqui, tá? Rapidão aqui, só pra não ficar feio no vídeo também Ok? Então bora lá Seguinte, tá? A gente vai começar pensando aí já na tonalidade da música, ok? Vou baixar um cadinho aqui que é para a visualização ficar top aí para vocês, ok? Então, ó, a gente vai começar pensando na tonalidade da música. A música está em Dó maior, tá? Vou postar um cadinho aqui assim que aí dá para olhar no ui, tá? Então, a gente vai pensar aqui isso está em Lá menor ou Dó maior, tá? Então, montando o campo harmônico primeiramente, né? A gente tem aqui um Dó maior, um Ré menor, um Mi menor, um Fá, um Sol, um Lá menor e um Si meio diminuto, Ok? Então a gente tem a tonalidade, dentro da música a gente vai encontrar um acorde que não faz parte desse campo harmônico que é um acorde que vai servir somente como preparação, tá? Preparação, ele vai criar tensão para cair para um acorde de repouso, tá? É basicamente esse acorde aqui, o um Mi maior, tá? É até comum você pegar aquela sequência, eu navegarei, né? Fá, Ré menor e Mi maior, tá? Basicamente é isso aí que a gente tem uh, de pensamento aí quando o um acorde de preparação, Tá? Quinta, para preparar na tônica Certo? Então, sabendo a tonalidade, facilita muito a nossa vida, tá? A escala que a gente vai utilizar aqui para fazer alguns detalhes Escala é menor natural ou maior natural, se você pensar na tonalidade sendo maior, ok? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, ó A primeira parte é o riff, tá? Eu vou botar a tablatura, isso vai dar muito trabalho, eu tô, tô até vendo já Tá? Mas eu vou fazer aí, tá? Porque, como eu digo sempre, eu faço tudo por vocês aí, tá? Então, olha, deixa o like aí Então bora lá, Então a gente vai começar aqui, ó o primeiro pensamento né a introdução é aqui ó lá menor sol fá sol lá fá, sol fá e depois mi, ok são os acordes que a gente tem na introdução só que o que eu fiz aqui eu não peguei o acorde completo tá tirei aqui a minha tônica tá eu eliminei esse troço daqui. e aí, o que eu peguei aqui ó peguei quinta e tônica tá isso aqui é uma inversão né colocando a quinta no baixo tá então, se você pegar até aquela música do, do Fernandinho, né? tá, isso aqui também utiliza a mesma coisa. Tá? Acorde com quinta no baixo. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, primeiro o Lá menor, vou pegar somente os dois dedos aqui, vou sempre manter a pestana. Tá, ó? Depois o Sol, depois o Fá, depois o Sol, depois o Lá, depois o Sol, Fá e Mi. Tá? Essa vai ser a estrutura básica do nosso riff inicial. Tá? Só que na hora do riff eu faço alguns detalhezinhos aqui, escolho algumas notas, tá? Bom, então com tablatura do vídeo vamos lá, ó, tocar ele bem lento, tá? Basicamente isso, simplesão aí, tá? Agora é um detalhe na execução, né? A nossa execução vai ser aqui, ó, com palmute, tá? Tocou o primeiro, ó, deixa soar, aí você vai abafar aqui na mão esquerda. Ó. Depois você vai fazer com palmute, ó. Soltou o palmute. Finalizou aqui ó. Esse é o momento que você consegue utilizar a menor harmônica se quiser, ok? No arranjo que eu faço no vídeo, tá? No vídeo que, que eu toquei com a banda, tá? O que, que eu fiz aqui? Eu peguei escala menor natural. Posso pensar em menor harmônica também, já que eu estou utilizando somente seis notas, né? É a mesma escala sendo seis notas, ó. O que diferencia menor harmônica para menor natural é aqui, né? A sétima tá? Tá? Isso aqui é menor harmônica. Bom, então a menor natural fica aqui, ó. A diferença está aqui na sétima, né? A sétima da natural está aqui e a sétima da menor harmônica aqui, ok? Então, o que eu fiz, né? Exatamente. Peguei aqui, ó. Ou eu posso pegar só aqui. Tá? Ó. Oitava, tá? Peguei o mesmo fragmento aqui, ó. Oitavado. Ok? Simplesão. Então, finalizei aqui, ó. No mi, vem no lá menor Tá, pode fazer um harmônico como eu fiz lá Tá, ó. Vou fazer o seguinte, vou deixar a tablatura também Então, ó, pegar aqui, ó Bom, então finalizado isso, agora a gente vai pegar o seguinte. A gente vai fazer a, a sequência da música, tá? O ritmo vai ser esse aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui vai ser o seu ritmo, tá? Ok? Então, ó. Vamos pegar aqui. Lá menor, sol... Ré menor e voltar no Lá menor, ok? Só que a gente vai ter um detalhe aqui que foi uma das alterações que eu fiz na música, tá? Então eu peguei aqui, ó. Tá? O que, que eu fiz aqui? Power chord, tônica e oitava, ok? Como eu tinha que chegar no Ré, eu fiz somente um cromatismo aqui, três notinhas, né? Dó, Dó sustenido e Ré. Tá? Então fica assim, ó. Ok? Até aqui é simplesão, né? Então, ó, depois o que, é que eu fiz, né? No finalzinho, é, algumas vezes eu repito uma frase muito simples aqui ainda não é menor natural. No início a gente pegou aqui, né? Tá? O que, é que eu fiz depois? Eu pego aqui, ó. Duas vezes, ó. Tá? Que hora que eu posso fazer isso? Quando eu estiver no Lá menor, encaixa legal. Depois a gente vai pegar aqui, ó. Tá? Lá menor, Sol, Fá. Sol, Dó, Lá menor, Sol, Fá. E depois vem mais uma frasezinha aqui, ó. Então, ó. Na hora do Mi, a gente vai pegar aqui, ó. Tá, ó. Vamos lá. Agora vamos lento aí pra você pegar com a tablatura, tá? Então, ó. Ok? Novamente, ó. Se você reparar aqui, ó. Quais notas que eu estou fazendo? Estou fazendo o início ó. Menor natural ó. Tá, ó. Dentro da menor natural, certo? Tá? Nessa hora aqui a gente vai cair para o Fá ó. Posso fazer o power chord de Fá tá? Depois Certo? E acaba no Mi Certo? Aqui a gente finaliza já a segunda parte da música, tá? Depois você vai ficar no loop, né? Você vai voltar pro início da música e vai repetir todo o ciclo de novo, tá? Você pode fazer variações. Pega a pentatônica, por exemplo, pentatônica de Lá menor. Pode criar alguma coisa em cima aí, tá? Vou passar algum macetezinho aqui também no final da música, que foi uma coisa que eu fiz lá, tá? Então vamos lá. Bom, em seguida aqui a gente já tem um trechozinho aqui, ó. Que a gente vai ter um Fá sustenido, tá? No início eu falei que não tinha, né? Mais acordes Foram os que eu citei, tá? Mas tem, ele sai um pouquinho do tom aqui, tá? E depois retorna. Ok? Então a gente vai fazer aqui um Fá sustenido, pó corte, tá? Tônica quinta e oitava, depois um Dó sustenido, depois um Ré, depois um Lá, Ré de novo, Lá e Sol. Certo? Depois ele recua para Fá sustenido. Ré ou Dó sustenido? Ré, Lá, Ré, Lá e Sol. Ok? Isso aqui é a última parte da música, então depois finaliza no Lá menor. Tá? Aí você tem dois pontos né Um você pode voltar para a introdução tá? Que é o caso da música, ela finaliza e depois volta para o início tá? Ou você pode já dar o um acabamento na música Para acabar a música, você está no lá menor Você vai pegar aqui e continuar Fazer o riff novamente né? Foi o que eu fiz ó. Tá? E aí vem a virada da bateria, ta, ta, ta, ta, ta, batuca lá, tá? E aí o que eu fiz no final, né? Eu penso sempre, quando a tonalidade está menor, a gente pode pensar já na pentatônica, tá? Só que eu gosto de utilizar alguns detalhes aí, tá? Então eu vou, vou passar um básico aqui, né? Porque isso aqui já é de improviso, tá? Então o improviso é um estudo que a gente precisa fazer é, isolado, né? Então basicamente o que eu fiz aqui, ó Deve ter sido, eu não lembro exatamente o que foi, né? Mas geralmente é mais ou menos isso aqui, ó tá posso pegar aqui um bend aqui ó tá na pentatônica posso pegar o meio da pentatônica Tem tenho bend aqui também tá posso bater aqui ó tá o que, que eu estou fazendo eu estou só fazendo uns enrolations aqui tá dentro da pentatônica desde que você tem a pentatônica na cabeça Tá? Você consegue fazer muita coisa. É uma escala muito simples de utilizar, ainda mais quando você está num acorde de repouso, né? Que é o caso do. Ele vai fazer, né? Pentatônica. E aí depois ele finaliza no Lá menor. Tá? Na hora de finalizar, você pode jogar a tônica, né? Tá? Então ó, tá aqui. Posso fazer, né? finalizando lá, ok? Finaliza na tônica ou aqui, ou aqui, né? Tá, eu gosto geralmente quando é pra acabar a música mesmo, eu jogo a tônica um pouquinho mais grave, certo? E é basicamente isso tudo, ok? É muita coisa, tá? Olha, se você não deixou o like, pelo amor de Deus, irmão, dá um like para nós aí, tá? Então olha, eu espero que tenha te ajudado, tá? Se ficou algum detalhe, faltou algum detalhe da gente comentar aí, tá? Comenta aí embaixo, de repente eu faço outro vídeo e a gente estende um pouquinho mais aí. Tá? Então é isso, um grande abraço, tá fica com Deus, e se não conheceu o curso de evolução, entra lá no link, lá, dá uma olhada, de repente você se, se, se interessa. Beleza? Fica com Deus então, fica na parte do Senhor aí.